Terminou a seletiva americana e eu até vou fazer depois uma análise do que é essa nova seleção americana, bastante renovada, por sinal. Aliás, esse último dia foi um dia até mais... um dia menor, poucas provas, mas eu acho que hoje a gente precisa falar um pouquinho de Michael Angel. Michael Angel, que acabou sendo o nadador de toda a competição, com o maior número de pontos marcados, né? Os Estados Unidos, ele valoriza a melhor performance, ou seja, o troféu de índice técnico nos Estados Unidos, ele é único, ele não tem masculino e feminino, chama-se High Performance Award, que foi para Kathleen Baker para o recorde mundial de sem costas. E eles têm o High Point Award, que é quem marca mais pontos, no feminino foi a Lia Smith, e no masculino, disparado, o Michael Andrew. Michael Andrew, eu acho que se a gente falar, primeiro que é um garoto novo, né? ele é nascido em 1999, até as pessoas que não conhecem ele ainda, o grande resultado de expressão dele foi ter sido campeão mundial de piscina curta do 100 metros medley em Windsor em 2016. Essa vai ser a primeira convocação dele para a seleção absoluta americana, naquela, os resultados do mundial de curta. A convocação do mundial de curta não existe uma seletiva, propriamente dita, os atletas são convocados por tempos através de convites. Agora sim são realmente as convocações Uh, as primeiras convocações dele para a seleção americana absoluta e eu digo convocações porque são duas ele garantiu a vaga no campeonato mundial uh, de Guanju do ano que vem porque ele ganhou 50 peito, ganhou 50 borboleta e garantiu a classificação dele para o Pan Pacífico porque ele ganhou 50 metros no do livre e ganhou os 100 metros nado do peito uh, Michael Andrew nasceu em 1999, estava dizendo a vocês apenas 19 anos de idade, ele treina com o pai e ele é aquele nadador que vai na direção totalmente contrária do que se faz nos Estados Unidos, do que a natação americana pregou. Então, por exemplo, a natação americana tem todo um formato de natação escolar, fumado no high school, vai para a universidade e consegue o desenvolvimento para o alto nível, quando chega mais velho. Ele não. Ele já desde pequeno é o um, um nadador que mais recordes possui e quebrou nas categorias menores, desde os 10 anos de idade, quebrando recordes na, na natação, em jardas e em metros. Uh, se profissionalizou com 14 anos de idade, ou seja, já é profissional desde os 14 anos, não vai para a universidade, é homeschool, a gente faz homeschool, a gente estuda em casa e treina com o pai, numa própria piscina dentro de casa. Eles até moravam num estado sem muita tradição, onde tinha uma piscina no fundo de casa, agora estão mudando para a Califórnia, onde vão continuar com o mesmo sistema. O pai é que dá o treino, o pai é que recebe o treinamento... E o treinamento é um treinamento um tanto diferente, é um modelo novo de, de treinamento chamado SRPT, que se chama Ultra Speed Race Pace Training, que é mais ou menos baseado no qual o treino é um, bem menor, mas muito mais intenso. É, o treino todo ele é baseado em repetições de altíssima intensidade com um tempo pré-determinado, e ele faz aquela, aquela, aquelas repetições até a hora que ele falha. Quando ele falha, ele para de fazer aquela repetição. Não faz nenhum trabalho fora d'água, não tem musculação, não tem nada. É um treinamento extremamente específico, uma nova metodologia que recebe, inclusive, muitas críticas do, do treinamento tradicional. Mas não há dúvida de que os resultados foram interessantes. Né? Não tem... Olha, fazia muito tempo que nós não tínhamos um nadador americano, no campeonato nacional, que conseguisse ganhar quatro provas. Eu me lembro de Michael Phelps, desde então, não mais. Aí o cara vai dizer, ah, mas são provas não olímpicas. É verdade. Mas são quatro provas e esse é natação americana. Ele venceu o 50 livres, ganhando do Caleb Dressel, marca pessoal dele, 21,49, quinto tempo do mundo. Ele venceu o 50 peito batendo o recorde do S-Open, quase batendo o recorde americano, 26,84, é quarto tempo do mundo esse ano. Ele ganhou o... o, o os 50 metros, uh, borboleta, fazendo o segundo melhor tempo do mundo, só perde para o recorde mundial do Andriy Govorov, fazendo 22 93, melhor marca pessoal, e fico, ganhou os 100 metros do peito, fez 59,38, é o nono tempo do mundo, essas foram as quatro vitórias dele. Ele ainda nadou sem borboleta, ficou na terceira colocação, fez 51-68, e ficou em quarto nos 50 costas com 24,62. O único resultado que talvez seja um... O mais fraco o resultado dele foi exatamente o 100 metros lá do livre, que ele ficou na 26ª colocação, 49,87. Mas eu tô falando do nadador aí que fez, né, entre eliminatórias e finais, são exatamente sete provas e todas com resultados bastante expressivos. Então é um garoto que tem uma certa qualidade. Agora ele vai na direção contrária do que se faz na natação americana e talvez por isso um pouquinho mais de crítica para ele, um pouquinho mais de controvérsia. Por exemplo... Nos Estados Unidos, ninguém liga para essas provas de 50 metros no estilo. Ninguém está nem ligando para esse tipo de prova. Prova disso, por exemplo, Kathleen Baker, maior nadadora da competição. Ela ganhou 100 costas, bateu o recorde mundial. Ela ganhou 200 costas, bateu, fez o melhor tempo do mundo em 2018. Ela ganhou 200 medley, fez o melhor tempo do mundo em 2018. E os 50 costas, ela não nada. Ela não nadou os 50 costas. Não nadou porque não interessa... Na natação americana, que é voltada para os, para os Jogos Olímpicos, os nadadores não ligam para as provas de 50 metros. Olha, e dá a vaga garantida para o Mundial de Guanaju. Não, não ligam, não ligam. Eles não estão ligando para as provas que não são olímpicas. O programa da natação americana é um programa olímpico. E ele, Michael Andrew, liga. Ele não só liga, como ele treina para essas provas. Ele, uma vez ele revelou que queria ser recordista mundial dessas provas, então ele, ele vai totalmente ao contrário do que pensa a natação americana em geral, e não há dúvida que conseguiu bons resultados, são resultados expressivos. A melhor colocação dele a nível mundial nas provas olímpicas é um quinto no 50 Livre, 21,49 é um tempo expressivo, não é de se jogar fora, e foi a melhor marca pessoal. Já de manhã ele já tinha feito 21,54, a melhor marca pessoal dele. Volta à tarde e faz de novo, ainda um pouquinho melhor 21,49. É um garoto que eu acredito que tem potencial, tem talento. Eu não sei, eu não sou muito fã da, da forma de treinamento dele. Eu acho que o, o, o segredo do Michael Andrew é muito mais o talento dele do que a forma de trabalho. É a impressão que me passa, até porque é, não existe na minha concepção a, o, a, o embasamento científico que justificasse tal tipo de trabalho. Está dando certo, Michael Andrew? Que bom, que siga fazendo. A gente tem é, oportunidades diferentes para nadadores diferentes. Tem gente que treina totalmente diferente e consegue bons resultados. Acontece que eu acho que não tem como se avaliar uma metodologia, metodologia de treinamento por um resultado de um nadador. E é um nadador realmente específico, muito talentoso, muito qualificado. Eu ainda quero ver um pouquinho mais para frente, até porque nenhum dos tempos que ele faz uh, é tempo de medalha olímpica. Nenhum, dele, nenhum dos tempos que ele faz. O 21-49 tem a mínima chance de ser medalha em, em, em 2020. O 59-38 é capaz nem de pegar, talvez nem final, talvez não, com certeza não pegue nem final na, na Olimpíada. Então são tempos ainda... Que são de alto nível, mas não são fora de série. Fora de série seria se ele nadasse para 21, 21.2, se ele nadasse o peito para 58.0 ou 577, né? Como nós temos o Piri Então, eu mesmo assim, mas é um nadador de 19 anos de idade, em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Vamos ver até quando vai, mas esse é o Michael Andrew, um pouquinho mais dele. E a gente é, vai ficando por aqui hoje. E eu, o próximo, que o próximo vídeo que a gente vai fazer vai fazer uma análise exatamente dessa seleção americana, a nova seleção americana que vai para o Pão Pacífico. E eu tenho medo dela, viu? É forte. Bom, uma boa equipe foi avaliada nesse final de semana. A gente volta amanhã. Até lá!